Eu sou Sheila Ferreira de Mania e hoje nós vamos estar fazendo essa saia maravilhosa aqui, ó, para os nossos pets. É saia de gominho, né? É saia de gominho. Olha só que linda que é essa saia. Nós vamos estar fazendo essa saia hoje aqui. Saia menina bonita, né? Olha só que maravilha que é essa saia. Olha só. Então nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal, né? Vamos estar fazendo junto com vocês essa maravilhosa saia Olha só, gente, olha só que linda que é essa saia Olha só, que maravilha que é essa saia Vamos lá fazer ela, então? é rapidinho, é facinho de fazer E olha o charme que é essa saia, gente, olha só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 eu te convido a fazer um tour no nosso canal, vai em vídeos e assista todos os vídeos que tem ali, tenho certeza que você vai amar Ok? Temos vários e vários vídeos, roupas, camas, acessórios, vai lá e assista os nossos vídeos, tá bom? E compartilha os nossos vídeos E assim que chegar, 3.650 inscritos, eu estarei disponibilizando esse molde lá no grupo Animania Pet no grupo público, ok? O link tá aqui embaixo para você entrar, ok, gente? Então, pessoal, vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes, roda a vinheta. Então, tá aqui os nossos moldes da nossa saia menina bonita. Cós, tá? Vai talhar duas vezes, dobrado. Filete da saia. Vai talhar uma vez, E tá? as saias, três vezes, Tá? A gente usou aqui um oxford acetinado, tá? Ó, tá? E aí, esses são os moldes que a gente vai precisar. A gente vai precisar também de velcro, tá? A gente vai precisar de velcro pra pôr... vai precisar também de velcro, tá? Pra pôr no, no cos das saias, tá? E daí, os enfeites que vocês quiserem, né? Pôr um brilho, ou uma fita, ou fazer um laço. Aí, fica... A critério de vocês, ok? Vamos lá fazer a nossa saia, então. A gente vai começar com as saias aqui, tá? Como vocês... A gente vai começar com as saias. Como vocês podem ver, a gente cortou elas em godê. O molde é godê, né? Então, a gente vai tá... Limpando, tá? Na overlock, ou já colocando a bainha, né? No nosso caso aqui, a gente já vai pôr a bainha, fazer a bainha ao redor aqui, tá bom? Tá bom? Feito isso aqui, a gente vai franzir na overlock, tá? Já ensinei para vocês como franzir na overlock. Franzido na overlock, nós vamos pegar o filete da saia. E vamos pregar a saia no filete, ok? in this. Pegada a parte de cima no filete. O filete ficou assim. A gente vai pregar o outra parte da saia aqui. para ela ficar assim. De camada. Ok? Pregar a outra parte aqui no meio desse filete, ó. Tá? Assim, ó. Aqui no filete você faz... Um pique achando o meio dele, tá? e agora aqui no meio a gente vai pegar a outra saia, tá? Que dela vai ficar de camada, ok. Agora, por último, a gente vai pregar a outra saia, a última saia aqui na ponta do filete, ok? E você faz um acabamento aqui no filete Mesma coisa do outro lado Ficou assim. Agora vamos pegar o nosso cos e vamos pregar na nossa saia. Vamos achar o um meio, né? Do cos. que a gente sabe que é o meio do cos vamos pegar um dos cos agora vamos achar o meio da saia aqui é o meio meio da saia com o meio do cos Coloca um alfinete e vamos pregar a saia aqui no cos uma saia de camadas, ó, como vocês podem ver, uma saia de camadas vamos pegar o outro cos achar o meio também e vamos pegar aqui colocamos aqui meio com meio Vamos passar uma costura em todo o cos. Começando daqui. Todo o cos. Começa aqui. Que você vira, vira o cos. Agora vamos presspondo o nosso cos e fechar aqui onde ele deixou aberto, ok? aqui você pode fazer um laço, né? Aqui feito o laço, né? A gente vai colar um stras no lacinho para aplicar o lacinho aqui. A gente vai colar um stras para ficar mais chique, mas você pode estar tá usando o que quiser para enfeitar a saia, OK? Aqui já colocamos o lacinho, né? Agora, vamos colocar o velcro. E a nossa saia ficou pronta. Olha só. Aqui é o que vocês fazem com linha preta, tá? Eu fiz com linha branca, vocês podem estar tá fazendo com linha preta. Eu só fiz com a linha branca, porque já estava na máquina. E eu queria fazer essa saia rapidinho pra vocês, tá? Aí. Nossa saia, menina bonita. Nossa saia de camadas, né? saindo de camadas, olha só. O tecido que eu usei é um tecido plano, tá? Acetinado, mas ele é bem firme, é um uma microfibra, né? De microfibra acetinada. Olha só. E assim ele fica de camadinha, olha só, quando tu faz a bainha, ele fica de camadinha. E ficou assim. Aí você pode ter enfeitando mais deixando mais bonito né? fica a seu critério esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado a nossa saia menina bonita de três camadas de camadas nem né? nossa saia de camadas menina bonita então eu espero que vocês tenham gostado se você não é inscrito no nosso canal se inscreva né e ative o sininho para receber as notificações assim toda vez que eu fizer vídeo novo você será notificado e deixa o joinha aí e compartilha os nossos vídeos, compartilha muito os nossos vídeos, tá? Assim você estará nos ajudando, ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho, ok? E é isso, gente, por hoje é só. Até a próxima, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, tchau! Lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso.